Bom, o senhor podia me contar como é que foi a sua chegada aqui em Macaé? Pois é, a minha chegada em Macaé foi em busca de emprego, porque eu saí lá do Ceará não querendo voltar mais para o interior, né, para o sítio que meu pai possuía, e falei com o meu comandante, eu tinha sido é, licenciado há poucos dias, e pedi uma passagem de avião a ele, e ele... Me botou no, no, no, no C47 da FAB, né, que transportava é, cartas né, do Ceará e tal, para cá. Aí me arranjou uma passagem, desci no Rio de Janeiro, já tinha marca em vista, porque aqui residia o Dr. Auri Sampaio, que era engenheiro da estrada de ferro Leopoldina. E eu vim direto pra casa dele, cheguei aqui ele me deu agasalho né, e emprego, porque no dia seguinte eu chegar aqui, cheguei aqui no dia, no dia 21 de abril de 53, e logo no dia seguinte comecei a trabalhar na construção do ginásio Luiz Ride, cuja obra ele é quem administrava e tal, é quem era o responsável pela, pela construção. E eu trabalhei um mês e pouco, daí fui trabalhar no departamento de estrada de rodagem, como ajudante de mecânico. E depois, então, é que eu entrei na estrada de Feu Leopoldino. também tudo colocado por ele, né? E lá no Luiz Reide, o senhor teve uma história incrível. O senhor construiu o Luiz Rei? Luiz Rede, pois é. Eu peguei os carrinhos e estava na, na segunda laje. A segunda laje, ou a primeira laje, quer dizer, a primeira laje foi construída com o meu trabalho. Eu... Carreguei ali alguns carrinhos de concreto Tinha uma rampa, você pegava um carrinho cheio de concreto E subia e lá despejava E foi uma, uma batalha muito forte Realmente foi... Né, foi um esforço brutal Porque... É, minha mão não tinha tanto calo ainda, não tinha calo e elas... Agora depois acabou que o senhor foi estudar... No Exatamente, de aí eu fui estudar... Fiz o primeiro, fiz sete anos lá, terminei na, na contabilidade e o importante disso tudo é que no meio do caminho, ou melhor, logo no início do curso que eu, que eu fazia, que eu fiz, houve um concurso sobre a vida do pescador e, e eu ganhei esse concurso aqui no meio estudantil e por essa razão eu tive um destaque né, grande né, no colégio. A razão pela qual o Luiz Ridi, Luiz Lauro Ride, que foi o Macaense que morava em São Paulo, foi quem construiu o ginásio, né, o colégio, ele me deu uma bolsa de estudo que eu estudei. Né, os sete anos, né, foram quatro anos primeiro e três anos de contabilidade. Os sete anos de graça, né, sem pagar nada. E, e com isso me facilitou muito, porque a gente também ganhava pouco, né? E daí, quando terminei o curso, fiz a seguir o vestibular, prestei ser vestibular para a Faculdade de Direito de Campos, passei também e me formei aqui. formei e já em 65, né, 66, é, me formei em 66, porque por ocasião da, do golpe militar de 64, eu estava no, no terceiro ano já, né. Aí terminei em 67, e, e aí eu vim advogar, eu fui advogar aqui, meu escritório era aqui na rua Conde de Araruama e mais eu advoguei, mais de 67, exatamente 10 anos, porque daqui eu saí em 77 e voltei para o Ceará. Agora o senhor quando entrou na política logo depois, não é? Ah, logo depois porque o Morão, Roberto Morão, era o presidente do PSB e vendo um certo destaque que eu estava tendo no colégio, Inclusive, fui presidente da Federação dos Estudantes de Macaé. Participei de várias campanhas, dentre as quais aquela do, que marcou muito a minha vida, que foi a reabertura do Porto de Mar, de Imbitiba. Nós lutamos muito, viajamos para, inclusive para Minas, e para, para, para o Rio, para o Ingá procurando contactar com os governadores, né? No estado de Minas, governavam Bias Forte. E no estado do Rio, doutor Miguel Couto Filho. Fizemos comissões aqui, fomos pedir, e a gente voltava é, muito esperançoso, né? Todos esperançosos pela reabertura do porto de Imbitivo, que havia sido é, fechado no tempo do Império, por exigência dos ingleses. Os ingleses é, se comprometendo a fazer uma estrada, levar a estrada de Macaé até Campos, Aí eles exigiram, exigiram o fechamento do porto, do porto. E o governo de então é, aceitou essa exigência, fechou o porto de Imbetiba, e nós perdemos essa, essa, esse grande veio de, de progresso que nós temos aqui, no tempo do Império. Então nós estávamos reivindicando isso. Né? Conseguiram. E, e, e, e, e houve outro fato interessante, que nós estávamos nessa luta. Porque tinham descoberto também muito ouro, muito, muito minério aqui no, no, no. nós chamávamos em Minas o quadrilátero ferrífero de, de Minas Gerais. E esse aí, esse, esse. todo esse minério estava sendo. É, havia uma possibilidade de ser trazido para Macaí daqui estamos então, exportado. Então, quando nós estávamos nessa luta toda, aí houve um golpe militar, né? Houve um golpe militar. E é claro que era uma campanha bonita e se, né, o envolvimento político era muito grande. E a verdade é que nós não conseguimos né, efetivar a reabertura do porto, mas logo a seguir houve o surgimento do petróleo, né, depois de, de, de alguns anos. E diga-se de passagem, naquele tempo nós não podíamos nem falar que Macaé tinha petróleo, o Brasil tinha petróleo porque eu conheci muitos, muitos políticos, muitos companheiros nossos que pagaram dias e meses na prisão só por ousarem dizer que no Brasil tinha petróleo. Então, falar em petróleo era como se falasse no, no cão, né? Porque os americanos, né, através da Standard herói e tudo, jamais permitiriam que se tocasse no solo brasileiro para explotar petróleo porque prejudicava os interesses econômicos dele lá nos Estados Unidos. De modo que só depois que houve a abertura dos mercados e a evolução é que o Brasil criou a Petrobras, né? através do governo de Getúlio Vargas em 1963, ou melhor, em 1953, 53, 53, 54, quando Getúlio Vargas assinou o projeto, o decreto, criando a Petrobras, não é? aí então já se podia falar. Mas antes disso não, não, era proibido falar em petróleo.